No final da última videoaula eu falei que a gente ia olhar operadores relacionais, mas eu errei. Tá? A gente vai olhar operadores lógicos. O que, que operadores lógicos fazem? Do mesmo jeito que operadores relacionais comparam valores, comparam valores e operadores binários fazem operações com dois, dois operandos, com dois valores numéricos, tá? Uh, os operadores lógicos podem servir tanto para fazer operações entre valores, entre valores só que booleanos e operações e, e comparações entre, entre valores uh, booleanos. Okay? Então vamos, vamos dar uma olhadinha aqui. Programinha simples. Né? A recebe um décimo, B recebe 0.58 e depois eu faço as operações de, de equivalência de... de, de é a comparação entre os valores é, nas variáveis A e B aqui. Okay? Então vamos lá vamos dar uma olhada aqui. Se você pegar esses valores e pensar o que, que dá essa, essas expressões aqui. Né? Val 1 dá verdadeiro, porque... Uh, dá, val 1, perdão, dá falso, porque 0.1 é diferente de 0.58, mesmo com os problemas de representação binária. E val 2... Recebe verdadeiro, por quê? Porque ponto 1 é menor do que uh, ponto 58. tá certo? Menor ou igual, nesse caso, é verdadeiro. Muito bem. E agora, o que eu posso fazer com esses operadores? Bom, eu tenho agora dois valores, dois valores lógicos aqui. E eu posso, então, aplicar, por exemplo, o operador... Ponto not. O, operador, o operador NOT, né, e aí nota que eu estou falando sem os pontos, mas eu vou... Quando eu estiver falando em operadores desse tipo no Fortran, eles vão precisar do ponto antes e ponto depois. Mas o operador NOT, ele nega o valor lógico da variável. Okay? Então se eu fizer isso daqui, o val1 tem, tem o valor inicialmente f... Mas a negação de, de falso é verdadeiro. E a negação de verdadeiro é falso. Então a gente pode negar um valor se for necessário. Outra coisa que a gente pode fazer também é fazer as operações lógicas, por exemplo, AND e OR. Né? Então vamos ver o que sai aqui. Isso aqui vai depender da tabela verdade dos nossos dos operadores lógicos que a gente estiver usando, tá? É, se você não sabe as se você não sabe as tabelas verdade para para esses operadores aqui, depois eu vou depois eu vou deixar um link na, na descrição do vídeo, okay? Mas falso e verdadeiro é falso pela tabela verdade da operação and e verdade, falso ou verdadeiro é verdadeiro pela tabela verdade do ponto OR. Tá? É, essas são as operações mais simples que a gente pode fazer e a gente pode combinar operadores lógicos aqui, tá? de uma maneira mais complicada. O que a gente tem que tomar cuidado é que né? Com expressões com os, com os operadores .and e .or são executadas da esquerda para a direita. Ou seja, né? primeiro se faz as operações à esquerda, depois se faz as operações à direita do operador e se compara os dois valores. Tá? E o not é executado da esquerda para a direita. Agora, o que tem que tomar bastante cuidado é com a precedência desses operadores. Do mesmo jeito que os operadores binários, né, de soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação tem seu tem sua precedência uh, dada, sua precedência original uh, no, na, na hora de compilação. Tá? Os operadores lógicos também vão ter. Então, os os notes são executados antes de qualquer coisa. E só depois de executados os notes é que vai se executar os ends e or na ordem em que eles aparecerem, ok? Então isso é importante, vocês tomarem cuidado. Por quê? Né? Porque você pode ter você pode ter é, você pode ter resultados diferentes de acordo com com a ordem que você coloca, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui se eu colocar aqui nessa expressão NOT VAL 1 AND VAL 2 OR VAL 2 O que, que eu vou estar fazendo? Primeiro ele vai fazer NOT VAL 1 que vai dar verdadeiro depois aí ele vai fazer verdadeiro e falso é é falso falso ou verdadeiro é verdadeiro, então Vamos olhar aqui se dá isso mesmo. Tá? É isso aqui mesmo. Então, verdadeiro é esse último, esse último valor feito aqui. Agora, se eu mudar a ordem aqui, eu posso colocar mais parênteses aqui. Fazer primeiro essa operação. Então, ver, então falso e verdadeiro é falso, depois não falso é verdadeiro, e aí verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Nesse caso aqui né, não, não teve, muita, não teve muita, muito efeito, né? é, mas eu posso, por exemplo, botar o meu parêntese aqui. E se eu coloco o meu parêntese aqui, agora sim, eu acho. Vamos ver. Val 1, falso. Falso e verdadeiro é falso. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. E negação de verdadeiro é falso. Então aqui vai ter que aparecer um falso. Vamos ver se isso aparece mesmo aqui. Falso. Tá certo? Então... Os parênteses, uh, os parênteses mudam a ordem de precedência do mesmo jeito que mudam a ordem de, pre de precedência dos operadores uh, binários. Tá? Na próxima videoaula, a gente vai ver então os outros dois operadores lógicos, que é o EQV e o NEQV. -N